Fala galera do Youtube, finalmente vou conseguir falar com vocês aqui, colocar o vídeo desvendando esse jogo, desvendando o Legacy of Discord E é o seguinte, quero que vocês prestem muita atenção na dica aqui que eu tô dando agora, porque é o seguinte É a dúvida que eu tinha quando eu comecei a jogar, e eu creio que daqui pra frente quem está vendo esse vídeo, aí, quem está acompanhando o meu canal Vai ficar sem dúvida nenhuma, que é, é o dia a dia no jogo e tal né até agora eu entrei aqui no jogo, nem fiz nada, nem fiz nenhuma missão E eu vou colocar bem passo a passo aqui, né? O que, que a gente tem que fazer, onde a gente tem que focar, gastar o que, em que e etc Mas vamos lá, a primeira coisa, eu vou começar aqui em loja aqui, galera Seguinte, questão loja de diamantes Galera, esquece isso aqui Isso aqui é alguns caras, pra... eu tô fazendo esse vídeo aqui para brasileiro Então com certeza é uma galera que não consegue colocar tanta grana no jogo Então gastar diamante... Com esse tipo de coisa, esquece. Firmeza? Aqui a questão, obsidiana. Galera, obsidiana é uma coisa que você vai guardar até o evento Ticon. Que foi o que eu fiz no meu último vídeo, que eu falei muito. E comprar encantamento básico. É pra isso que serve obsidiana. Não é pra comprar blitz, não é pra comprar Mana ou Essas coisas aqui você ganha todo dia, não precisa. Então é encantamento básico durante o evento magnata ou Ticon. Certo? Aqui... Loja de honra, galera, muito simples Asa, né? Questão das asas, até vou levantar rapidinho aqui, ó A gente só compra fragmento de asa Qual que foi a minha sacada aqui nas asas? Vou abrir para vocês A gente tá falando das asas, as primeiras asas aqui, correto? Deixei todas nível 3, nível 4, certo? Claro que a tendência é você deixar todas é, evoluir até o 6, correto? Coloquei aqui, vou colocar, minha, minha questão é o que? Colocar todas nível 6, claro e aqui em Ascensão, que é a nova atualização que teve, você deixar as primeiras asas, já que você tem fragmento à vontade entre, entre aspas, level 10, que é onde acaba dando um, um BR legal aí, pode, pode ver que eu tô com 630k de BR só nesse ADD aqui que é Ascensão, certo? Vocês podem ver que tá tudo nível 10 aqui as minhas primeiras asas. Top, fechou? Vamos aqui, loja de honra então, Esse, vai comprar só os pergaminhos de asa ali que é o que tá disponível. Arcanita, galera, não importa se o seu level é 1, é 80, é 100. Desde o primeiro level nesse jogo, você vai comprar isso aqui, ó. Só essa pedra. Ah, mas eu tenho muita. Galera, acumula. Acumula que isso aqui gasta muito. Ó, pra você ter uma ideia, eu gasto muito arcanita. Na verdade, toda a minha arcanita é com isso aqui. Aí eu vou evoluindo, né? Evoluindo a minha, as minhas armaduras lá. Vendo aqui o pergaminho que sempre fica sobrando isso aqui. E comprar caneta que ó só pedra de refinamento certo acho que ficou bem claro isso aqui independente do level galera não compre esses pergaminhos aqui que isso aqui você ganha fazendo blitz e com blitz você também upa pagam um xpezinho então não vale a pena gastar dinheiro ali certo independente que nem eu eu tô num level aqui vou até mostrar pra vocês aqui rapidinho talvez esse vídeo tenha que ser dividido em duas partes se ficar muito grande tudo level 65, certo? Se eu vim refinar aqui, eu não vou conseguir. Porque esse material, eu preciso pegar level 85 para conseguir a espada. Eu vi que alguns jogadores que estão já barrados, o que eles fizeram? Eles estão comprando esses pergaminhos para poder evoluir para 66 antes do level, né? Mas eu acho que isso não é legal não. Vira você acumular mesmo, comprar sempre a pedra de refinamento. Porque é o que cata, ó. Eu vou ficar travado aqui, eu vou ficar acumulando elas, ter várias e tal, e conseguir. Beleza? Então, Arcanita... Vem aqui, sempre atualiza, só que de hora em hora você vai ganhar uma atualização. Não deixa perder, a primeira coisa que você entra no jogo, entra na mina e entra aqui nessa lojinha aqui. Não deixa ela, ela girar, certo? Não deixa ela acumular à toa. Eterno. Galera, Eterno, olha a grande sacada aí que eu peguei no jogo. Eu tô vendo galera que tá comprando isso aqui, ó. Claro, no começo do jogo você vai acabar comprando esses pedaços aqui que eu também aconselho. Quando você ganha pergaminhos no Ticon, o ideal é você gastar onde? Na espada, porque a espada é 23k e no anel e no colar, porque eles são 17k de eterno, tá vendo? Eterno mesmo. Você vai gastar no na calça, bota, luva, luva não, desculpa, é, bracelete, né? A boina aqui e a, a armadura. Você vai gastar os seus eternos para comprar esses pedaços, certo? Mas é até melhor, porque do jeito que eu tô fazendo aqui, eu não consigo acumular eterno. Eu tô com bastante eterno agora, por causa do EventCall, eu ainda não mexi nessa parte aqui. Só que o bom de você comprar isso aqui é o que Você vem aqui, opa! E comprar esse cara aqui, né? Fala, porra, mas você é doido? Por que você não compra a Draco Alma, que é muito mais difícil de conseguir e tal? Não. O que você vai fazer? Uma Draco Alma é igual a 200 Eterno, correto? Esse aqui. A cada 15 lascas de dragão você consegue trocar por uma dracoalma, ou seja, 150 eterno. Correto? A galera acompanhou a conta? Você pega, compra com 150 eterno 15 lascas de dragão e no eventinho de troca que tem toda semana, a cada 7 dias, 8 dias aí tem, você troca por dracoalmas. Ah, é só 100 dracoalmas, 200 dracoalmas por semana? É, só que esse jogo é um jogo de tempo. Agora, se você quiser pá, arregaçar, você vai gastar seu dinheiro na Droco Alma. Só que você vai acabar com seu Eterno vai ter que esperar da mesma forma. Então, uma, uma, uma coisa que vocês têm que aprender nesse jogo, que é Pay to Win, que fala, né? Pagar pra ganhar, é você saber usar os seus recursos na hora certa. Eu sempre falo isso. Falei no outro vídeo muito isso, deixei bem frisado. Então, vem, compra a lasca de dragão, claro, se estiver precisando, né? E troca por Draco Alma. Ah, Psy, tô louco, cara. Eu preciso, eu quero... Comprar, quero conjunto tal, vou comprar outra com alma Beleza, cara É de vocês, certo? Aqui é só dica, não tô fazendo pra fazer assim É dica é Tô expondo o outro lado da moeda, vamos colocar assim Que eu posso até mostrar pra vocês Que eu tô com 42k de eterno Olha aqui como é que tá isso aqui Depois do meu último evento de con Que eu mostrei pra vocês no último vídeo, que eu fiquei em quinto Peguei todos os pergaminhos que eu ganhei E comprei pergaminho de espada, certo? Tô aqui com a minha rank 10 Feita, certinho, né? Duas Rank 9 já no pente Né? Prontinha para fazer Só falta as Dracoalmas E aqui, mais duas Rank 8 Que vai virar uma Rank 9, vai fechar Três Rank 9, vou fazer uma outra Rank 10 e já vou puxar 11 Entendeu? Por que eu fiz isso? O pergaminho, galera, tem que focar Em espada, enquanto a minha espada não tiver No level máximo, eu não vou focar em outra coisa Porque ela é o mais caro, certo? E o que dá mais BR também Foi isso que eu, que eu a minha linha de pensamento é isso que eu tô fazendo Beleza? É, parei em Eterno Almas aqui, galera Questão de pet certo? Galera que tem um vipzinho aí Que nem eu, até vip 8, ganha bastante O... ganha, né? O mascote Sinor Que é esse, esse carinha aqui, ó, beleza? Bonito, da hora, o pessoal usa Mas ele não é um mascote free É um mascote que no meu caso, que sou vip 8 Você se limita a ter ele A rank 3, certo? Você não vai conseguir, muito difícil Conseguir aqui os pergaminhos dele, que nem se eu não me engano eu gastei alguma coisa aqui no graça aqui ó, eu gastei quatro fragmentos dele mas foi o que eu consegui desde que eu sou vip 8 faz mais de um mês isso então aconselho muito pessoal pode ter vídeo aí Sinor versus o shell que é esse cara aqui galera compensa muito mais esse cara é free vocês podem ver eu tô com 44 fragmentos você sempre consegue e é justamente nessa loja aqui então o foco dessa loja é o que? Atualizar Você atualiza até o custo de atualização ser 200 Mais que isso não Você tem que focar em Xeomate Aqui ele veio, mas está diamante Vamos ver se eu consigo comprar algum aqui Diamante de novo Não veio não veio Aqui já é 200, já não compensa Vira você esperar dar 6 horas aqui Para atualizar, esperar outro dia Na paciência, como eu falei, esse jogo é tempo Só compra o Xeomate aqui os outros pets, cara, você ganha em expedição, você ganha em evento, os outros pets é, é mato. Então tem que focar no seu, porque o chamate vai ser o seu pet principal, certo? Que nem o meu, Outra coisa, o meu chamate aqui, ele tá no meu level máximo, ele não pode ultrapassar meu lado, meu level, certo? Eu venho aqui e upo um outro pet, no caso o Sinor, porque tem uma missão aqui, que vocês vão ver, eu mostro depois, que você tem que ter dois level, dois mob level 60, que é para você liberar lá o a armadura Beleza? questão de pet, galera Shellmatch é bem melhor que Xenor, certo? Por questão de ser free Você vai conseguir deixar ele rank 6 Com as auras mais top que tem Vai conseguir te dar uma DD Até posso mostrar aqui pra galera que Estiver duvidando, né? Vamos colocar aqui, ó No caso, no meu, no meu servidor, tá? Mascote Vou entrar no rank de mascote Com certeza o primeiro é que esse cara, ele mudou, mas era um xaumate, ó. Ele até catou no pulo aqui, mas o primeiro dele era um xaumate. Ele acabou catando esse aqui no... A Shivan, e conseguiu subir ela. É mais os... O, o, os pets que são mais difíceis de conseguir, né? Essa aqui é rank 14, por isso que manteve o sinor, porque provavelmente já tá rank 6, né? Aí a gente tem um xaumate aqui. E logo depois, em sétimo, é o meu já. E olha que eu nem forcei tanto assim, galera. O meu tá rank 3. Imagina se... Se o match aqui realmente eu acho ele o melhor, você pode pedir opinião de outros YouTubers e outras pessoas aí, beleza? A questão da, da do pet acho que eu deixei bem claro aqui, pessoal não vai ter dúvida a questão disso. Deixei bem claro aqui a questão do que gastar em cada loja, loja mistério, traje. Ah, a questão de traje, o cara me perguntou esses dias aí o que que é. A, os ADDs do traje, Que é isso aqui ó. Alguns atributos da essência muito simples: ataque e red de dano crítico, né? Ataque crítico e dano crítico da mesma forma. Esse aqui, todo dano: 3% resistência de dano. Vou falar bem rapidinho aqui. Tem um que o cara falou que tá comendo: fúria inicial. Esse furo inicial, o que, que é? A fúria é aquilo, aquela barrinha que enche do lado do ultimate. Você pode ver que no PVP tem alguns jogadores que eles dão ultimate antes de você. É esse traje aqui, a fura inicial Beleza, tranquilo É, questão de traje já expliquei Irmandade, galera É esse cara aqui, é o fragmento de Banshee e Fissura É esses dois que é muito difícil de conseguir Até essa moeda aqui Que é essa moeda da irmandade também Você tem que ter com a irmandade level 4 Tem que ter batalha de irmandade, é um pouquinho difícil de conseguir Mas tem que focar nisso aqui Eu comprei aqui, mas já acabou Já tá tranquilo Beleza? E holidez nada, tranquilo. Lazer. Pescaria, acho que ninguém tem dúvida, show de bola. Quiz. as perguntinhas lá, galera, se você não tiver, se você não saber, né? Eu vou sempre no baú grátis aqui, eu friso muito economia de diamante, você tem que saber usar seu diamante nos eventos certo Ficar comprando coisa no jogo, no dia a dia, você vai torrar tudo e não vai evoluir, não vai sair de lugar nenhum pra quem é free, tá galera? Se a galera quiser todo mês colocar um diamante, show de bola. Aqui tem as perguntinhas aqui pra, Essa aqui pegou muito eu, mas pra quem não sabe É fome, vou aqui responder rapidinho Estômago Qual as seguintes habilidades No no balde moeda? Essa eu não sei, vou chutar é, Produzir névoa João no espelho Cara, não sei, eu acho que Breaking Bad talvez Acertei quem tem medo de tomar banho? Cara, não sei também. Chutei, acertei. Quanto a tem um piano? Cara, 89. Não. Alice. Pessoal, aqui eu acho que vocês não vão ter dúvida nenhuma disso aqui. Acertei quem fez Harry Potter. A mulherzinha ali. Beleza, né? Questão aqui. Nada, cofre. Galera, cofre que eu... Eu não abro cofre no... No... No cristal, tá? Geralmente eu venho aqui, abro as três primeiras e abro uma no, no 15 aqui Só quando tá em dobro, às vezes eu abro em 10 durante o evento Ticon, tá? Eu só uso o baú vezes 10 no Ticon Que você tem que abrir três vezes e meter o 10 Num dia normal, abro uma vez aqui só pra não perder o, o bônus crítico ali Que pode chegar até 10, 15 vezes Até que é, uma, é um gold legal aí pra você se manter no mês Beleza? Aqui campo minado Galera, eu foco muito no campo minado Isso aqui, ó a gente vem aqui. Pedra de. Pedra de mascote rank 3. É só isso que eu pego. Velho, eu não, eu não tenho pressa. Sabe que esse jogo aqui realmente leva um tempo. Você gasta um tempo aí. Olha lá, pedra de rank 3. Vem aqui e roubo do cara. Certo? Eu acho que pedra de rank 3 e selo são as coisas mais complicadas de, de, de se conseguir no jogo que tem aqui, entendeu? Essas outras outras coisas aqui não, não valem muito a pena. Certo? Pra galera que quiser saber o que eu... O que eu faço na mina também. Bom, aqui eu acho que ficou bem, bem explicado, pessoal. Pedra de mascote rank 3. Se por acaso não achar, coisa que é muito difícil sempre tá tendo é selo. Certo? Aqui o que eu pego é sempre pedra de aprimoramento, né? Pedra de mascote eu, eu friso muito. Deixa eu arrancar isso aqui. Honra. Porque honra vem bastante. Ó, vem 500 honra aí. Dá pra você comprar as asas lá, né? A cada 12 horas aí você vai estar tá sempre com... Mil, mil e tanto aí. Um dia, quer dizer. Fúria e aqui também, ó. Diamante. Diamante é bom, galera. Vocês colocarem os seus pets mais raros e um forte. Porque diamante é... Né? Não precisa preciso nem falar que diamante é a moeda mais difícil de conseguir no jogo. Beleza? É, acho que ninguém ficou com dúvida no campo minado. Isso aqui, galera. Galerinha tem... Ó, pode estar fazendo errado aí uma coisa que eu fazia. Ninguém percebeu, mas tipo, a cada página de livro desse, né... 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e tal. Tem um ADD secreto que é esse aqui, ó. Certo? Pode ver aqui, ó. Inverno level 6, florescer level 5. Então, qual que é a grande sacada? Você sempre upar o que está com level menor na página inteira. Então, é, nesse caso aqui, ó, eu vou usar esse aqui porque é aleatório, eu não posso escolher onde vai. E eu vou usar nessa página aqui porque tem dois level 5. Nessa outra página aqui, a minha de trás, são dois level 6. Então, eu venho aqui. E vou... Deixa eu ver se eu dou sorte de cair ali, mas... É sorte, né? Pá, pá... Acho que nenhum foi ali, ó. Mas nesse que eu posso escolher, eu vou focar no, no de menos level. Porque eu vou ganhar mais BR quando o, o meu ADD aqui subir de nível. Né? Tô aqui, ó. Dou um level 7. Vou mostrar para vocês. Um level 7 aqui, conquista. E o ligado, level 6. E na outra... Level 6 e level 5, então sempre pega o menor porque o menor é mais fácil de upar, né? E aí você sempre foca esse baúzinho aqui que é o que você pode escolher, que é o atualizar aqui Você sempre foca no que tá de level menor Isso é uma boa dica aí que eu ó, demorei pra sacar isso aqui, certo? Aqui, tarô místico Galera, é vim aqui todo dia, doação grátis, acabou Essas cartinhas aqui ó, de divinar aqui, vocês vão guardar pro evento magnata, certo? Porque ela dá um pedra de encantamento Eu falei muito sobre isso no último vídeo Beleza? Então, questão de lazer aqui Esse prêmio aqui é um, é um eventinho novo Não sei se a galera entendeu Mas o que é? Você vem aqui, salão de prêmio Certo? Escolhe uma missão Deixa eu ver acho que eu Acabei de ter uma missão escolhida aqui Mas vou abandonar pra vocês Pá, Aqui, salão de prêmio A gente vai lá Conclua Eu vou aceitar o primeiro aqui ó Concluir uma fase da masmorra Aceitei Certo? Vou vir aqui, deixa eu ver se tem energia. Vou lá concluir uma fase da masmorra. Vou fazer um blitz aqui rapidinho. Fiz um blitz. Beleza, vou vir aqui, vai aparecer o prêmio. Venho coletar, certo? Vou lá novamente, pra galera que não entendeu aí, ó, vem aqui. Eu acho que esse concluir uma fase da masmorra é o mais simples. Beleza, galera?